Você aí já jogou Donkey Kong? Sim, aquele jogo da década de 80, onde você controlava um gorila e ia buscando ali os seus objetivos dentro do jogo no estilo Super Mario. Bom, esse jogo não é bem da minha época, mas eu lembro de jogar bastante ali no Nintendo 64 e talvez alguns de vocês mais velhos já jogaram a versão original e outros mais novos as versões mais atuais. E enfim, o que importa pro vídeo de hoje em si, você já imaginou jogar um Donkey Kong porém ganhando dinheiro? Exatamente, em vez de só jogar ali no Nintendo 64 para se divertir, você pode se divertir e ainda por cima ganhar dinheiro. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, galera, eu já apresento para vocês aqui o Donkey Cash, tá? Aqui tem uma apresentação para mostrar para vocês. Vem aqui comigo. Então, você já pensou em ganhar dinheiro, né, no conforto da sua casa, gastando pouco tempo do seu dia apenas jogando, né? O Donkey Cash é uma oportunidade de negócio para você. Você pode obter lucro fazendo missões diárias e receber diretamente no PIX, tá bom, galera? Então, para os amantes da nostalgia, né, o Donkey Cash, inspirado no Donkey Kong, como eu fiz a introdução para vocês, veio para revolucionar aqui o mercado. Então, a partir de R$200, você consegue lucrar até 90% e praticamente dobrar seu investimento. Tudo isso apenas cumprindo uma simples tarefa diária, que utiliza menos de 10 minutos do seu dia. 10 minutinhos jogando, você já consegue obter resultados. Aí você faz aqui as metas semanais, tá? Para poder destacar seus ganhos e você envia diretamente para a conta bancária no PIX. Então olha só, para ganhar diariamente você tem que adquirir a insígnia, tá? É uma peça fundamental no game que garante seu lucro, né? Completando essas missões. Então diariamente você completa as tarefas e você tem um valor X que você ganha baseado no tipo de insígnia comprada. E no final do ciclo de 7 dias você pode estar tá sacando. Lembrando que é free to play também, tá? Então você pode recolher as recompensas das tarefas diárias e acumular ganhos jogando gratuitamente, ganhando 10 reais a cada final de ciclo de 7 dias. São seis tipos de insignia, tá, galera? Então, a partir de 200 aí, até 10 mil. Então, os lucros vão de 30 até 90% dos ganhos, tá? Então, todas as ensignas são disponíveis para compra no Marketplace do jogo e você pode escolher qual você quer. Então, tá aqui, ó, de 200 é 30% por mês, de 500 30 a 40% de recompensa por mês, 1.000, 40 a 60%, 3.000 de 60, a 80%, de 5.000, de 80 a 90%, e 10.000 é 90% por mês, ok? Então, esses são os pacotes de rendimento. Eles prometem tem aqui a garantia do retorno de investimento em até 30 dias, a função automática disponível para ser ativa no game, jogabilidade simples tarefas diárias rápidas e saque via Pix sem complicação. Além disso o jogo é muito simples para estar tá jogando e você pode estar tá jogando no computador, é web executável, tá? Também Android e iOS em breve. E agora galera aqui a gente vai pro tutorial do Donkey Cash né? algumas partes, como por exemplo, como criar a conta, né? Então aqui você pode ver que você acessa o site e pode estar tá criando a conta o site vai estar tá embaixo. Vou tirar minha câmera para não atrapalhar, mas enfim, o site é Donkey DonkeyCash.io, tá? vou deixar o link aí embaixo para vocês, e você vai colocar aqui o preenchimento dos dados corretos, tá? porque não dá para alterar depois, então você coloca o seu primeiro nome, sobrenome, seu CPF, que vai ser o Pix, que você vai receber esse mesmo CPF, então presta atenção, também coloca um e-mail, uma senha, repete, né? confirma essa senha e coloca o link de afiliado, tá? Eu vou deixar o meu link aí para vocês também aí embaixo, aí você pode dar um criar aqui, vai esperar um pouquinho e pronto, criou sua conta aqui no Donkey Cash. Tá? Aí você pode estar logando em sua conta Então para isso você acessa aqui e clica em conectar Você vai colocar o seu e-mail aqui Que é um e-mail de exemplo esse aqui tá? Você coloca o seu e-mail e também a sua senha Beleza? E aí você pode estar se conectando já aqui no projeto. Depois, como logar no Marketplace, olha só, você também vai acessar marketplace.donkeycash.io, coloca seu e-mail e a sua senha, tá? E aqui, basicamente, você vai fazer o seu login. Aí aqui, agora, você pode estar comprando as moedas, né? Então, negocia moedas aqui, tá? Basicamente, buy, que é comprar, né? Você também pode vender, por exemplo. E aqui, ó, R$200, R$200 moedas, R$500, R$500 moedas, e assim vai indo, você escolhe o seu valor aqui das moedas, né? Para o jogo, ok? Então, comprando aqui no mínimo R$200,00 valor bem acessível, você pode estar fazendo a leitura do QR Code e efetuando o pagamento que alguns minutos já vai estar disponível aí na conta, fechou? E aí você pode adquirir as insignas, né? Que eu falei pra vocês basicamente tem a extra, básica e aqueles valores que eu mostrei pra vocês das insignas que você adquire com essas moedas, né? A básica, comum e comum e vai indo, né? Por exemplo, aqui a básica 30% de ganhos ao mês com base no valor da insignia básica, certo? Aí você pode verificar sua insignia dentro do game olha só, tem todo o mapa do jogo e você pode verificar sua insignia ali no ícone no canto superior direito certo? aqui suas insígnias e você pode estar efetuando no saque depois dos lucros né? na parte de negociar moedas vender ali, como eu tinha mostrado já para vocês, né? Você vai colocar a chave Pix, vai colocar ali é, ó, tudo bonitinho os valores e vai clicar em sacar, beleza? E aí você pode verificar suas transações, né? Para ver se está tudo bonitinho, certo? Basicamente aqui na parte de depósito, né? Tá ali, ó, bank Info, né? Informações é, do, das transações, tá aqui, ó As suas transações de crédito e de débito, aparece tudo bonitinho ali Os afiliados também ali em si Além disso, você pode ganhar dinheiro também aqui no projeto do Cash com afiliado, né? Então, indicando amigos, né? Tendo indicados, aí você pode estar tá ganhando, tá? Então, basicamente, com indicações diretas, você recebe 20% do valor investido pelo seu amigo. E indicações indiretas, ou seja, o seu amigo convidou outro amigo, você ganha 10% do valor investido, certo? Então, a cada 50 mil de indicação, por exemplo, você recebe 3 mil. A cada 70 mil, 5 mil. A cada 100 mil. E tem muitos prêmios assim, como, por exemplo, o primeiro usuário que bater um milhão de indicações leva uma BMW. Tem sorteios também periódicos de Apple Watch 7 e iPhones 14 Pro Max. Então, olha só o que você pode ganhar aqui. BMW, iPhone, Apple Watch, tá? Sensacional, galera. Eles dão todo o suporte aqui para você trabalhar essa parte de marketing. Você que tem interesse né, em fazer uma rede de afiliados em marketing digital. Bom, galera, então é isso. Não tem segredo. Muito top projeto, realmente. né Como eu falei para vocês, é um Donkey Kong, mas é o Donkey Cash, né? Então é o mesmo esquema de jogo ali para você se divertir com o seu gorila, capturando ali as bananas, porém ganhando dinheiro no seu sofá de sala, apenas ali com a conexão né, da internet, apenas ali é, com o computador, com o celular. Você pode estar jogando, se divertindo e ganhando dinheiro jogando como se fosse um Donkey Kong aqui. Então, muito top projeto, bem bacana, galera. Gostei bastante você poder se divertir, ganhar dinheiro, né? Só com o computador, de qualquer lugar aí, deitado, cara, muito top. E esse foi o vídeo de hoje, né, galera? Agora você faça seu estudo aí do projeto, faça sua decisão. Todos os links estão aí embaixo, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Achei bem bacana o projeto e espero que tenha muito sucesso aí pela frente, beleza? Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima!